Fala galerinha, bom demais? O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazul E aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile Estamos aqui nesse cenário completamente atípico aqui no canal para trazer para vocês uma das maiores preciosidades da minha coleção Um arguile que eu amo de paixão, que eu acho lindo, que eu acho maravilhoso Estamos falando do Meduse Sibloom. Então fica com a gente até o final, você vai ver bastante coisa aqui Bora! A Meduse é uma marca de arguilhas da República Tcheca que se especializou aí no mercado premium de arguile Eu não diria nem premium, eu diria super, super, hiper, mega premium. Porque se vocês derem uma pequena pesquisada aí, eu vou deixar algumas imagens para vocês, vocês vão ver o padrão de qualidade desse arguilha, é, da marca em geral, né, não desse em específico e o tamanho e a grandiosidade da maioria dos arguiles deles. Eles mantêm uma produção completamente artesanal, quase. Por quê? Porque todos os arguilhas da medusa são focados no cristal. E aí vocês estão vendo algumas bases, tem uns que são feitos completamente de cristal, nem tem base. E aí tem a parte do roche, do prato é, e das saídas que pegam aí é, o inox, tá bom? O aço inoxidável. Então vocês estão vendo aí, que realmente é uma marca muito, muito, muito premium. Devido aos materiais que eles usam, cristal, inox, são materiais bem caros e de bastante qualidade, e também do padrão de qualidade do acabamento e da produção e tudo mais, a Medusa acaba que não é uma marca é nem um pouco acessível no mercado. É até a chegada desse modelinho aqui. A Medusa, quando trouxe o Sibloom, ela teve a ideia de pegar um nicho de mercado um pouco mais abrangente, diminuindo um pouco os custos da produção e dos materiais. Então esse daqui, o Sibloom, é o primeiro arguilho da Medusa que veio com um blend de cristal e vidro. Então ele não é 100% cristal. Isso barateou bastante a produção, é, trazendo um arguilho um pouco mais acessível para o mercado. Mesmo tá aí na faixa dos R$ 2.000, mas ainda assim... É, comparado com outros modelos da Medusa, é um modelo muito, muito, muito mais acessível. Né? Outros modelos da Medusa podem chegar até a bagatela, a simples preçozinho de 20 mil reais para cima. Outro diferencial desse modelinho aqui é que a partir dele, a Medusa também decidiu flexibilizar a parte de rocha. Nos outros modelos do Meduse, é, o encaixe de roche da Meduse, na verdade, era um encaixe de roche próprio para usar os roches da Meduse, que eram roches, na sua maioria, feitos de vidro também. Então toda a construção do roche era feita de vidro não, de cristal, né? mantendo é, os materiais que eles usavam no corpo. É um encaixe normal, padrão, com você bota a borrachinha lá que já vem e aí, top, pode fumar. Em outras argilas da Meduse, eles mantinham um padrão de fumar um pouco mais diferente do que a gente está acostumado aqui no mercado brasileiro. Era um pouquinho mais estrito, é, o foco não era bastante fumaça como o brasileiro está acostumado. Então é um que trouxe diversas mudanças aí para conseguir competir com outras argilas no mercado. Mas continuando sendo uma arguilha premium. todos os arguilhas da medusa tem essa pegada de ser algo um pouco mais é, voltado para uma parte aquática, né, medusa, essa coisa de água viva e tal, eles têm o crab que lembra um caranguejo, então todos os arguilhas da medusa trazem é, essa pegada aí de fundo do mar e tudo mais, por isso também o vidro, é, enfim. Bom, aqui temos o suporte, é, vocês estão vendo aí, é um suporte bem maciço, é realmente um acabamento espetacular, nós temos o logo da Medusa aqui gravado, perfurado mesmo no material aqui na parte de dentro. Na parte de fora é uma coloração aí chumbo, mas não tem nenhum detalhe, nenhuma marcação. Tem aqui uns parafusos para suportar essa basezinha para é, realmente o vaso, né? Aqui a gente tem, como vocês podem ver, borrachinhas de proteção, tanto na parte de baixo, é, para onde a base vai ficar fixada, tanto aqui em cima, para é, realmente apoiar a parte de vidro e cristal. Né? Tem a coloração, tem essa, tem a coloração rosa e a verde. Bom, aqui nós temos é, o corpo, né, a peça principal do arguile, ele que vem nessa coloração azul e, como eu falei, é um blend de cristal com vidro. Aqui na peça nós temos gravado, na verdade é Se Bloom by Medusa, que é o nome desse modelo. Então, Medusa embaixo, Se Bloom em cima. Temos um selinho de né, garantia, qualidade, enfim, originalidade da peça. Nós temos duas saídas, uma de respiro e uma de mangueira. Elas são idênticas, então qualquer uma das duas servem, tanto para respiro, tanto para a entrada de mangueira. Bom, aqui nós temos a pecinha do respiro, são cinco furinhos, ela abre para uma melhor higienização, sai a bolinha aqui de nylon, bem leve, é uma peça, é, como eu já falei em todas as outras partes, um material muito, muito, muito bom, bem maciça, bem pesada. A borracha do respiro, ela já vem no próprio arguilho. Então já é aqui, não sai, é, já fica bem aqui nessa parte. Você simplesmente encaixa em uma daquelas saídas. A mangueira, a mesma coisa. Nós temos aqui a piteira da Meduse, certo? Esse modelo veio com a piteira. Você consegue esse modelo sem essa piteira, aqui nós temos Medusa gravado e do outro lado o encaixe, que como eu falei para vocês, ele tem um encaixe, você consegue encaixar qualquer tipo de mangueira, então esse encaixe também é rosqueável aqui, para você conseguir lavar melhor aqui, e de novo a mesma borrachinha do respiro, certo? O que dá para entender que talvez, até quando você rosqueia aqui, o respiro e o encaixe de rocha também podem ser trocados, então na hora de limpar você depois, na hora de montar de novo, não tem uma dificuldade de ter que ficar procurando. Eles encaixam perfeitamente. Bom, como eu falei para vocês, esse modelo é que eu comprei, né? a versão que eu comprei, vem com a piteira e também vem com a mangueira, mas eu prefiro não utilizar, mas vou mostrar aqui para vocês. Olha que coisa bonita. Na moral, ela tem gravado. Bom, então no... em toda a mangueira ela tem essa é, gravaçãozinha do logo da Medusa. Então é um acabamento realmente espetacular. O encaixe de rocha com o prato. Como eu falei, é uma peça maciça. É uma peça maciça. Então aqui nós temos o prato, que é bem bonito. Também nesses cortes, tudo a laser, um material... Como eu falei, todo o material dessa arguilha é incrível. Aqui embaixo já vem com a borracha é, para o encaixe exatamente no corpo, que é o vaso. E aqui embaixo você só rosqueia a Downstain, que também tem... Você percebe que o arguilha é diferenciado, a marca realmente é uma marca premium? Quando você vê detalhes como esse, até na Downstain... Até na Downstain você vê é, marcado aqui o Seabloom Também uma borracha de encaixe de roche muito boa Com uma qualidade muito boa que já vem no Arguile Então todas as borrachas têm uma qualidade extremamente boa Se você cuidar não vai dar problema Bom, montadinho aqui pra vocês é, Base, né, essa base como eu falei bem fixa aqui, Material muito bom, muito bom material do corpo e vaso e o prato, e essa argila é simplesmente lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, maravilhoso. Você ainda pode colocar algumas frutas aqui, alguma coisa, para fazer é, um charme maior e também modificar um pouco o gosto da essência. Bom, voltamos aqui para ver esse meninão funcionando, montado, né, temos aqui, né como eu falei, protetorzinho solar, é bom se proteger, vou até fechar aqui, esse cenáriozinho maravilhoso. Outra coisa que veio nesse kit é um pegadorzinho, ó, o prato bem tranquilo aqui pra você bater. Pá. Pá. A fumada dele, né, como é que esse arguilhe funcionando, que eu sei que vocês querem saber, né o preço vale a pena, pela essa questão da fumaça? Bom, a fumaça ela mantém um padrão aí muito bom, claro que, como a gente sempre fala, é, o arguile não é o que realmente vai definir 100% na hora da fumaça, mas é, esse arguile não atrapalha tanto. Tem um fluxo um pouco mais estrito é, que o padrão nacional, né, que é bem leve, principalmente dependendo do nível de água que você coloca, como o corpo dele basicamente é o vaso, né, o corpo é o vaso, é... ele cabe bastante água. Então se você colocar aí muita água ele vai ficar mais pesado. Então você tem que controlar aí essas questões ou fazer uma furação um pouco mais furada para você conseguir é, ter um fluxo um pouco mais leve. Mas é um nível de fumaça muito interessante. Sobre o respiro dele o respiro ele é funcional mas ele não retira completamente a fumaça com uma soprada só é claro que não é o objetivo o objetivo do respiro é você fazer essa limpeza mas não necessariamente precisa ser completa e também o respiro faz um papel muito grande na hora de resfriar o roche quando você assopra vai sair um pouco de fumaça pelo roche não sei se vocês estão conseguindo ver nesse sol O preço desse arguile, vale o que ele entrega? É uma pergunta muito importante na hora de vocês fazer ao gastar né, um valor tão caro por um arguile. Bom, esse argile é um argile que eu não recomendaria para seu seu primeiro arguile de jeito nenhum, até pelo preço, é, para a entrada ele realmente não se compara com outros arguiles de entrada em questão de preço, é, e outros arguiles vão fazer um papel tão bom quanto, mas pelo material, pelo diferencial dele, estética, ele realmente vale muito o preço realmente é um arguile para coleção é um arguile para ser diferenciado com estética diferenciada materiais de extrema, extrema, extrema qualidade, acabamento é, impecável dessa marca é meu primeiro arguile dessa marca como eu falei, e eu já tinha fumado em outros, e esse aqui é muito interessante por ter essa flexibilização com a entrada de rocha você poder fumar em qualquer rocha é um arguile que precisa de um pouco mais de cuidado como eu falei, por ser Interiço basicamente de vidro, tem esse suporte, que parece ser muito não estável, mas ele é estável sim, traz uma segurança, mas um arguilha que precisa aí, de cuidados, então é, você tem que se atentar um pouco a isso na hora de escolher comprar esse arguilho, né Mas é um arguile que eu super indico aí para quem está querendo aumentar a coleção, e está querendo entrar é, para o mercado dos arguilhas premium, e no mais é isso, é, ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com um cenário um pouquinho mais diferente é, Espero que vocês tenham curtido esse arguilhe é, Deixa seu like mais uma vez, peço é, Deixa seu comentário se você gostou desse arguile, se você gostou desse vídeo Se você curte cenários diferentes assim como esse, eu posso trazer mais para vocês Por mais que eu esteja passando um calor infernal Então estamos aqui pra isso, gente é, Se inscreve nas nossas redes sociais é, para vocês terem conteúdos diferentes é, Se inscreve aqui no Youtube se você ainda não é inscrito E é isso, conta com nós Dois vídeos por semana Fiquem com a gente Obrigado por terem assistido até aqui E valeu!